Falei que você era irmão do gato de botas Cê foi feito de chacota Então hoje eu rimo com amor Você é um ovo, sua derrota é clara, então gema de dor Aê, assim Fazendo rima que é foda, sabe, você é ruim Sem maldade, mano, a sua rima não é inova É um ovo que tem casca O MC é casca casca grossa Sabe quem é mano o Sem maldade, a rima já colabora of Detroit, não falta força agora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 Que eu não tenho uma estratégia Sabe por quê? Pra quem não tem repeat, vai fazer o que? Mandar um o fundo puto e outro beat Puto nunca vai ter beat, no fode Se acabou de espanhar o gordinho da Zona Norte então, faz isso, Agora se me o fone foi A a quando você vê que nunca teu tô se na praça, é melhor do que fazer o um seu que é mó um sem graça, suado e fudido, copiado, cuspido, achando que você é dono dessa fita amigo, mas segue pra mostrar que eu nunca que me aventuro, eu jogo seguro, faço que eu quero, meu jogo é duro, daquele jeito que você não joga. Mais uma vez ô Foi mais uma vez ô poró, então eu vou agora, só que você não quer o futuro não tá maduro Se realmente seu jogo é duro Mas você é o um bunda mole ah! Fazendo o corpo mole Você não tem raça Por isso você não ultrapassa Pai, isso aqui não é a praça é nossa, eu tenho que fazer um fofone, não que você acha graça O ah! é aqui é pra tu verso. Você tá disperso Você não reparou Há três semanas atrás Ele tinha o E no dia de hoje já Adolfo, você copiou ah! Mentira, seu Acabo com você que essas ideias é de paz Você não é imortal porque o um dia vai acabar O seu tempo hoje é esse e você não vai me voltar Eu não quero me voltar, não quero acabar Você quer dar mortal, eu quero imortalizar Então vai patinar de carrafa Porque você é a Daiane dos Santos e o Jota dos Orixás Ah, é não, vou falar Não tem que puxar para religião, você puxa só Porque cê não tá de pé, não sabe diferenciar Ter religião e ter fé você ah, falou hoje, irinal, três vezes Seu bagulho é trocar sílaba Depois de hoje vai ter que trocar As amigas lá, pra eu te mostrar Que essa porra é rua é nóis Você pode ter a rua, mas não E você fazendo mesmo, só tem isso de julgado Eu não tenho te show muito menos meu parceiro ser amigo Você não é sujeito, mas não tá entendendo o meu objetivo Eu não quero te julgar, quando o rap chegou foi inovação Para os quais quando o rap chegou ninguém foi sujão Ninguém foi sujão, ninguém foi limpo, também ninguém foi ouro Então mano eu é o garimpo. sabe por que que eu falo que é rua é nóis? Não entendo seu objetivo, de hoje eu vi é só escola de boys Ah, se é escola de boi tá Mas eu te garanto que aqui eu não te expulsaria Você já ouviu essa antes, você não entendeu, meu mano. Bebê há seis anos, não aprendi porque tava ensinando. Precisa voltar com a rima do mano. Desse jeito eu vi que é isso mesmo que ele tava te passando. Então continua sendo aí, o um futuro deve estar, que não tá querendo evoluir.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 Tá sem gás, e você não tá entendendo como é que nós jogávamos na esquina hoje é o cano do rap que tá valendo então vou ganhar é ganhar tubaína não, não vou ganhar tubaína, porque rima cê não manja na verdade é isso, baína tá me lembrando até laranja cê falou que o refri tá sem gás, na verdade é de cristaleiro meu refri se chama Dolly, o sabor do brasileiro o sabor do brasileiro vai vir pra quem tá vendido, pra o um estrangeiro aí eu faço o que é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 Eu te derrubo na chuva de fogo, Desse uh, jeito eu não tenho Mas mostro meu desempenho A vida não é desenho yeah, Ai meu parceiro Cheio dando cento por cento Eu sou yeah, pra mais que você quer Você me você vai ver Mano na namorado não vai se foder Vai me deixar no chão Eu deitado doce e vou tomar que você meu mano que eu acabo contigo, então vem bota o peito com a bala Eu cheguei devagar no primeiro que foi meu que é ele e lala Mas tem mais que eu meu mano, nós não vai para as ideia Que é dar tapa na cara da cinta, tá é pela sua cara, vai vou voar o pior na plateia Foi boa intenção, mas cê vacilou, Mano claro de novo cê deita no chão Lá foi o melhor momento que você rimou que todos os versos você só foi o Você pega a mochila, você entenda, você o Aí, mano, saca. você tá tentando, mano, que eu te, eu você Agora acelerando, sabe que a eu sou um trem Só então deita no chão deixa falando, pra ver se você acertou a ponte também A pode que você é uma fraude Eu não pode é -se o primeiro, senão é ser terceiro round você um não ganhou porque não demonstrou o seu esforço Se eu deitar no chão com certeza eu manda rima. Mas se eles vão pra cima eu trouxe seu pescoço hey! Mas não é sobre isso aí, Não adianta nada. Porque você apela pro seu teatro Eu faço perto o bagulho é raro Você deitou no chão pra mandar a rima Mas, Mas você é tá chato. ligado que eu acabo com o Agora eu já te falo aqui no bolso, porque eu sou cabuloso Você vai dar um tapa pra cima pra Mas você sabe meu mano que você é um escroto que É um fígado pro meu mano, hey! sabe que não tá apanhando hey! Mas você é meu pescoço hey! Eu tô perdendo pra ele rotando hey!